Moda brasileira, existe? Moda no Brasil, começou quando? Muitas pessoas me perguntam, TT, e a moda brasileira, você não vai falar? Bora descomplicar? Hoje a gente vai falar um pouco da moda no Brasil. Será que ela sempre existiu? Sempre foi feita por brasileiros. E a moda brasileira? Onde fica? Editado em 1944, o livro Salões e Damas do Segundo Reinado comenta os hábitos da sociedade brasileira, ou melhor, da sociedade portuguesa aqui no Brasil. E também das brasileiras, por que não dizer assim? Algumas já nascidas aqui. Nós temos a primeira metade do século XIX cheia de aristocracia. As, as modas e os modos funcionavam nos salões de forma social. E dentro de casa? Bom, dentro de casa diz aqui no livro que as donas de casa andavam mais ou menos quase como as escravas. Não é que tinha uma roupa especial, a roupa especial realmente era na hora do baile, era na hora dos salões, dos casamentos, dos batizados, na hora de receber. Será que foi aí, eu fiquei pensando, que nasceu aquela história de roupa para ficar em casa? Não, isso já existia há muito tempo lá na Europa, mas aqui também funcionava assim, roupa para ficar em casa e roupa de festa. Passado o reinado, na segunda metade... Do século 19, no século 19 ainda e na virada do século, nós temos o período conhecido como Belle Époque Carioca. Vale lembrar que o Rio de Janeiro era a nossa capital. E aí, esse livro de Rosane Feijão, um livro recente, facílimo para vocês comprarem, adquirirem. Ela conta que ah, nesse tempo, a Rosane Feijão conta que entre 1872 e 1900 a população do Rio de Janeiro, capital do Brasil, passa de 266 mil habitantes para mais de 700 mil habitantes. O que, que aconteceu? A abolição da escravatura. Ou seja, a cidade do Rio ficou cheia de gente empregada, subempregada e desempregada. Logo foi um reboliço para saber como essas pessoas deviam se portar, começou uma série de movimentos que ah, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, onde você vai, você tem de ser vestido dessa forma ou daquela, como ser uma pessoa, já que não tinha mais a monarquia, você tem que se vestir de forma apropriada. E aí a gente começa aquelas questões que até hoje a gente conversa muito em consultoria de imagem, como você Uh, de dress code, não é? como você se vestir apropriado para essa ou aquela ocasião. Existiam até leis no Rio de Janeiro, ou seja, nesse livro você vai saber dessas leis, como um homem deveria se portar no centro da cidade, como uma mulher deveria se vestir para ser res respeitadas em ambientes como aqueles mais frequentados por mulheres, uh, que era justamente a Rua do Ouvidor e a Confeitaria. Colombo, lembrando que eu já estou conversando de uma forma muito rápida com vocês, dá uma visão geral da moda aqui no Brasil, porque se vocês quiserem alguma data específica, alguma, uh, algum período específico ou criador, por favor, não esquece, põe aqui, TT me conta, hashtag TT me conta. O bacana dessa época da Belle Epoca Carioca é que além de surgir, todos esses todos esses novos hábitos diz também que é justamente nessa época ou seja final do século 19 início da virada para o século 20 é que justamente nessa época que a gente começa a entender o que é moda mesmo no Brasil que começam a chegar especialmente da França as novidades e aí, gente, a gente vai ver coisas como não importa se está quente, se o que se usa na Europa hoje em dia, que lá está frio, é Cassimira inglesa, os homens devem se vestir de Cassimira inglesa e derreter no sol da capital. E aí, para atender essas pessoas chiquérrimas, nós temos esse livro sensacional sobre a Parque Royal, que foi uma loja... Na Rua do Ouvidor, onde você poderia encontrar as roupas da moda para uma mulher da vida moderna. Lembrando que essa vida moderna também era uma vida moderna que entendiam as mulheres parisienses, ou seja, que elas agora saíram, saíam às ruas, passeavam e não mais só ficavam em casa abordando, tão somente cuidando dos filhos. Isso era uma mulher moderna que começava a pensar. Lembrando que até agora, nessa época, também começam a ter mais, a gente começa a ver mais mulheres que sabem ler. E aí elas vão ter a informação de moda, dos bons hábitos, dos bons costumes, que é vestir-se apropriadamente para cada hora do dia enquanto isso em São Paulo e aí a gente chega aos anos 20 a Paulista já bem moderna a gente vai ter como loja referência o mapping nessa época tanto a Parque Royal quanto o mapping tinha o, a moda do luto gente imagina morre alguém você tem todo um código de decência e aí você tem de comprar um guarda-roupa de luto. E esse guarda-roupa de luto, ele vai uh, passando do preto, completamente preto, para o cinza, para o marrom, ao longo de alguns períodos dos anos, a depender de quem você é. Se você era a filha, se você era a mulher, se você era a irmã. Então, também era um mercado que hoje em dia desapareceu, não existe mais, mas que naquela época era muito forte. Nos anos, então, 30, ah, 40, períodos bem confusos né, de toda a história mundial, a gente vai ter ainda essas duas lojas como grandes referências. E aí entramos na Casa Canadá nos anos 50. A Casa Canadá, ela promovia, assim como a Mapping já tinha sido pioneira, a Casa Canadá vai sim promover desfiles de moda todo o Brasil vai usar como referência de moda e aí é lá que a gente vai ter toda a divulgação da nova moda do New Look Dior e também modelos de alguns muitos designers franceses em especial vale dizer que o Brasil aqui no Brasil a gente sempre usou muito a França como referência especialmente nesse período. Tudo que a gente fala ah, uma mulher clássica, a gente geralmente se refere a uma estética de moda francesa. Moda e publicidade, Maria Cláudia Bonadio, Brasil nos anos 60. Os desfiles da Ródia, que trouxeram não só novidades em tecidos, novidades em tramas, mas em cores, em combinações, ou seja, uma modernidade que os anos 60, lógico, a gente... Eles, eles realmente foram os maiores divulgadores da modernidade, do futurismo. E aí a gente vai ver isso aqui no Brasil, muito pelos desfiles da Ródia. Anos 70, a gente tem Zuzu Angel, a gente tem Denner, a gente tem Clodovil, que realmente foram assim, referências em elegância, em criatividade, em cor na nossa tropical é uma forma nossa de ver as coisas também é nos anos 70 que nascem algumas marcas cariocas famosésimas como a Blue Blue como a Krishna Fioruti, aquela nos anos 70 já tinha a Bi, que existe até hoje Gimpus Smuggler loja algumas das lojas já desapareceram a Company uma loja que fez muito sucesso até os anos 80, que foi a primeira loja a ter mochilas de moda que atingia não só a, as adultas, lá dos seus 30, 40 anos, mas também a garotada de 14, 15. Então, quando a gente escuta hoje uma moda Gucci, que a gente fala, ah, ele atende tanto a mãe quanto a filha mais jovem, isso também já existiu no Brasil como criação. Partindo para os anos 80, a gente tem Simões e Yes Brasil, Lava Gajeri, Maria Bonita, uh, Cláudia Simões. A gente tem muita coisa especial, Léo Piló, a gente tem Moda em Coro, uh, Guilherme Guimarães já nos anos 70 começou. E a gente não pode esquecer que assim, o grande, um dos grandes criadores Olha aí, Tássia da sua região, Marquito. Marquito, anos 70, é, anos 80, ele morreu em 83, uma das nossas primeiras grandes vítimas da AIDS. Ele foi realmente uma pessoa que criou e criou muito. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que aqui no Brasil a gente só imita. Não, essas pessoas que eu estou falando, em geral, elas assim, criaram muita história de moda, criaram muitos modelos, lógico que eu não tô pegando aqui uma década específica e esmiuçando todos aqueles que fizeram parte da moda naquele período, eu estou falando somente de alguns. Por falar somente de alguns, a gente chega na São Paulo Fashion Week com Walter Rodrigues, Ronaldo Fraga, Lino Vila Aventura, Glória Coelho, Hershkovic, tem mais gente, mas gente essas pessoas, Lino Vila Aventura, o tanto que ele sabe aproveitar o nosso artesanato, a nossa arte, a nossa trama para fazer acontecer moda, com muita estética, muita, muita criação. Hoje em dia o São Paulo Fashion Week continua, esse ano agora em outubro, e eu espero o feedback de vocês, esqueci de falar um monte de gente, porque tem toda uma indústria, que a gente não pode esquecer, a moda é uma indústria que gera trabalho e por isso a gente precisa dar força a essa indústria nacional, tá bom? Um beijo!